A introdução dessa música aqui tem algumas inversões para dar sonoridade Então, ó, é, começa aqui, tá? Fá sustenido menor Dó sustenido menor Si com baixo em ré, em ré sustenido Mi Aí vem uma passagem aqui Fá sustenido menor Dó sustenido menor E acaba no Si, Tá? aqui tranquilo, tá? Aí vem a primeira parte que é se o sol se pôr, né? Então, é Mi com quarta. Se o sol se pôr e a é, noite chegar, a gente vai fazer aqui esse, esse, na verdade, aqui um Lá com Dó sustenido e Dó sustenido menor, tá? Vai ficar assim, tá vendo? Então, Lá com Dó sustenido, Dó sustenido menor, tá? Aí, ó, vamos, vamos atentar para as frases aqui, tá? Ó, então, ó, é, ele toca bem mais grave, né? Tá? Mas vamos tocar mais agudo aqui para poder entender. Então, Mi com quarta, Si, o Sol, Si, Por, Mi, a, Ó, lá com dó sustenido, noite chegar, dó sustenido menor. Aí você vai tocar aqui esse si, ó. Tu é. Tá vendo? Tu é. Cai no lá aqui, tá? Si. Aí repete. Tá vendo? Mi com quarta mi. Lá com dó sustenido, dó sustenido menor. Bate esse aqui Cai no Lá nessa inversão Tá? Se quiser fazer a frase Beleza? Que é o Si aqui Agora vem aquela outra parte Se o Mar Se o Mar Mi Submer Tá vendo? Ó? Se o Mar Mi Submer só que nessa hora ele faz silmar E ele vem pra parte aguda Tá, então vamos de novo Se si, o mar é lá Essa passagem aqui vai cair em dó sustenido menor Si Lá Tá, dentro do lá Dó sustenido menor Si Lá Mi Com Sol sustenido Aí vem uma passagem aqui que é Si Lá com Dó sustenido Si com Ré sustenido Repete essa parte Lá Tá vendo? Esse é um, é um intervalo de terças ó. Bem devagar Tá vendo aí? De novo, tá vendo? Aí agora, ó, caiu em lá, né? Mix sol sustenido, si, lá com dó sustenido, si com ré sustenido. Aí volta a música toda, tá? Se o sol se pôr e a noite chegar, tá vendo? Então a ideia, ó, Mi com quarta, Mi, Fá com Lá, ai meu Deus, Fá com Lá não, Lá com Dó sustenido, Dó sustenido menor, bate Czinho aqui, Lá, Si, repete de novo, tá? Mi com quarta, Mi lá com dó sustenido, dó sem menor, bate si, lá, si, quando tá com a bateria, aqui já entra diferente, aí antes de entrar naquele lado tu és lá, é, tem um mi com Sol sustenido então, então ele faz, é, cadê? Acorde aí, tá? Meio sol sustenido. Lá. E agora o piano vai junto, ó. A mão esquerda vai junto, ó. Tá vendo? Aqui é igual a outra parte, né? Só muda porque a mão esquerda vai junto. E... Tem o mico sol sustenido lá, tá? Todas as passagens são iguais Eu vim até aqui só para mostrar isso, ó Tá vendo? Até errei aqui, ó Lá Mico sol sustenido e aí de novo, Si Lá com Dó sustenido Si com Ré sustenido E aí vem aquela parte do Aleluia que é igual a introdução né? Aleluia Tá vendo? Que é Fá sustenido menor Dó sustenido menor Si com Ré sustenido Mi Beleza? Treino. Essa música aqui é nível avançado, tá? Então, por favor, cuidado com os comentários aí, tá bom? É, tem comentário que eu não respondo porque não convém responder, tá bom?